Olá pessoal, eu me chamo Márcio Guimarães, eu sou corretor de imóveis e empreendedor. E no vídeo de hoje eu sei que você já deve estar tá cansado de ouvir falar nesse tal de Covid-19, coronavírus. Mas eu me sinto responsável por estar no mercado imobiliário e te passar as coisas que provavelmente vão acontecer... De, ao decorrer aí daqui para frente com essa situação dessa reclusão social que nós estamos vivendo eu sei que o momento é delicado ele é muito importante e você precisa ter conhecimento das coisas que estão acontecendo também por causa do vírus tá bom o vírus covid-19 o tal coronavírus ele é um vírus muito sério você precisa ter atenção você precisa é, dar importância e não subestimar o que realmente está aí acontecendo no nosso dia a dia, tá? Nós precisamos lavar as mãos, sim. Nós precisamos tocar nas coisas com o tuvelo no elevador. Nós precisamos espirrar e colocar a mão para que a gente não infecte outras pessoas. Nós precisamos não divulgar fake news para não criar pânico, né? Então isso é muito importante. É, para que você não, não, não se contamine e não contamine outras pessoas. Eu estou vendo muita gente aí falando que é para a gente voltar a conviver normal, movimentar a economia, mas, gente, é sério, né? É, se você é uma pessoa que não está dando importância a isso tudo que está acontecendo, cara, você pode você corre o risco de ser infectado, sim, e você corre o risco de infectar as pessoas, que você realmente ama, Pessoa, colocar em perigo as pessoas que realmente você ama, tá? Isso é importante, precisa dar valor e precisa dar importância sim. A gente não consegue levar uma vida normal pelas coisas que estão acontecendo. Nós realmente estamos vivendo reclusos, nós estamos no, evitando contato com as pessoas e com isso, obviamente, que o vírus está fazendo com que a economia Pare, ou seja, nós estamos verificando que pessoas estão trabalhando de casa, nós estamos verificando que os bares estão fechados, nós estamos verificando que... É, shoppings, por exemplo, em São Paulo, só vão abrir depois do dia 30 de abril. O comércio inteiro tá parado. Isso vai criar um impacto muito grande. Após esse surgimento dos primeiros casos de contaminação do Covid-19 lá em Wuhan, na China, o novo coronavírus ele vem se espalhando por todo mundo e é sério mesmo. E hoje já está infectando mais de 150 pessoas. Países. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela caracterizou oficialmente como uma pandemia, acarretando aí uma consequência em diversos setores da economia, inclusive o do mercado imobiliário. Os nossos governos, né, todos os estados, eles estão tomando medidas sem precedentes pra gente tentar conter essa propagação do vírus. Tá tudo paralisado até que as coisas, pelo menos, voltem a normalizar quando o assunto é infecção. E eu até esses dias me lembrei, eu ouvi um vídeo falando sobre isso, e me lembrei da música de Silvio, Silvio Brito, se eu não me engano, que diz assim pare o mundo que eu quero descer e aí o mundo tá parado a gente não tem para onde descer o que nós podemos fazer é a nossa parte Nesse no convívio com as pessoas e para ajudar no mercado imobiliário, gente, não, não tá diferente, não tá. A mão de obra tá parada, material não tá sendo entregue. Tem se existe material de, de, de, de import, importado, eles não estão sendo entregue desses países que estão aí praticamente todos parados, né? E vou te dizer uma coisa: muito provável, isso não é para um, duas, três semanas. Muito provável, isso não vai ser entregue por alguns meses até. Isso vai acarretar o quê? No atraso da entrega das obras, dos imóveis. Ou seja, os imóveis vão atrasar. Né? Alguns lançamentos, para que você possa ter uma ideia, já estão sendo cancelados por algumas incorporadoras, para ir para pro, prorrogando, né? Eles estão prorrogando ah, os lançamentos para daqui a algum tempo. Aí você vai me fazer a seguinte pergunta: Guimarães, e os financiamentos vão baixar os juros? Porque eu vi que aí a taxa básica de juros, a Selic caiu para 3.75, foi ter um corte aí de 0.5% percentuais. E o que que você me diz sobre os financiamentos? Gente, deixa eu falar uma coisa. Nem os bancos sabem o que vão acontecer. Com o financiamento o foco não é hoje o financiamento imobiliário infelizmente o foco hoje é ajudar as pessoas os bancos eles estão prorrogando todas as cobranças de crédito de dívida pessoal de financiamento estão prorrogando para 60 dias as pessoas elas estão sendo aconselhadas a ficar em casa isso também serve para os funcionários dos bancos então muito provavelmente vai atrasar financiamento vai atrasar um monte de coisa. A prioridade agora é ajudar as pessoas, tá? Não é, esqueça um pouquinho o financiamento imobiliário, porque isso vai realmente acarretar aí alguns atrasos nas aprovações. Se você é uma pessoa que já estava pro contrato ser assinado, lamento, vai demorar aí um pouquinho para essas coisas é, virem a acontecer. Se você não sabe, é previsto em contrato o atraso das obras em até 180 dias. Se a incorporadora não te entregar as obras, elas conseguem dentro desse prazo prorrogar aí e não pagar nenhuma multa. O que vai acontecer é que, por motivo de força maior, não sei se você sabe que é chuva, ca catástrofes, é, terremotos, epidemias, pandemias, elas vão utilizar essa informação do coronavírus caso elas sejam acionadas por nós compradores para solicitar extrato e pedido de multa para que o judiciário a exima de multa prevista em contrato pelo tempo a mais dos 180 dias que durar oficialmente toda essa situação. E como é que fica você? Como é que fica as pessoas que perderem o emprego devido a uma situação, a essa situação do coronavírus e quiser destratar o contrato de uma unidade? Bom, deixa eu te dizer, para nós compradores, né, consumidores, se nós quisermos distratar de uma unidade, nós vamos precisar comprovar efetivamente que o nosso pedido de distrato é baseado na impossibilidade de continuar com a, com a unidade devido ao coronavírus. Então, deixa eu te dizer uma coisa: não é você chegar e pedir um distrato porque, por causa do coronavírus, e você quer distratar. Não, você vai precisar comprovar que perdeu o seu emprego ou a sua renda. Por motivo de paralisação social. E deixa eu complementar aqui o que um advogado disse, até para provar que o que eu estou falando não é apenas a minha ideia, o meu ponto de vista. Eu vou ler aqui para você na íntegra para você ter uma ideia. Muito embora eventual desemprego por conta da pandemia não possa ser, por si só, considerada um evento, inevitável e imprevisível a justificar a aplicação da regra de exceção, ainda mais quando se espera que o promissário comprador diligente deva ter poupança adequada para tanto ou pa, pelo menos se resguardar via contratação de seguro. De todo modo, vale destacar que tal pretensão será de difícil comprovação e aplicação se a finalidade do promissário comprador for de se si eximir das penalidades pelo distrato do compromisso de compra e venda. Sendo certo, porém, que pela lei... 13786/2018 Lei do Distrato, ele continuará podendo servir-se do seu direito de resilição unilateral, desde que suporte as respectivas punições compensatórias, multa entre 25 ou 50% conforme ou não patrimônio de afetação, conforme haja patrimônio de afetação. Eu não quero alarmar e nem causar pânico com esse vídeo, gente. O que eu quero é te informar para que você não saia aí tomando atitudes erradas e se prejudicando, tá? Eu vou deixar um link aqui embaixo do Atila. Ele fez uma live falando sobre essa pandemia do Covid-19 pelo mundo e você precisa assistir esse vídeo e compartilhar também para informar as pessoas pois a ignorância ela pode nos custar as nossas vidas e as vidas de pessoas que nós amamos eu vou deixar no primeiro link aqui da descrição pra você tá bom vai estar tá aqui embaixo na, na no, no meu vídeo e eu agradeço muito você ter me assistido por aqui eu vou me despedindo eu desejo pra você aí um, um por, que você passe por essa situação o mais rápido possível que nós possamos passar para a situação o mais rápido possível para que a gente possa voltar a fazer a economia funcionar e possamos melhorar ainda mais de vida tá bom vou me despedindo por aqui um forte abraço do Guimarães e vejo você no próximo vídeo. Tchau!